Alô nossos nobres seguidores, nobres seguidoras, frio em Rio Mafra, mas nós vamos esquentar então o ambiente e o momento também. Vamos falar do projeto Capoeirando do professor Marcos, ele o professor Vassourinho, projeto esse desde 2016, unindo principalmente a nossa criançada. E o professor Vassourinho vai contar para nós como é que está esse projeto, ano de 2022, as necessidades também, a cooperação, que a comunidade pode participar, mas um projeto vencedor, professor Roberto, o professor Marcos, o Vassourinha, parabéns. Opa, muito obrigado, é um prazer estar falando para o pessoal aí da, do Rio Mix, para, para os internautas que estão ouvindo é, e para a comunidade em geral. É, então, esse ano, graças a Deus... Deu essa pausa na pandemia, a gente conseguiu retornar, depois de praticamente dois anos parado. É, a gente iniciou lá em 2016, fizemos alguns eventos na cidade, é, muitos alunos participaram. Infelizmente, alguns já saíram até da escola, né, já começaram sua vida profissional, já, já estão em outros afazeres, mas ainda a gente tem esse contato, tem essa amizade, eles visitam a escola... E tem essa parceria mesmo após eles, saindo da, eles terem saído da escola. E esse ano a gente conseguiu retornar é, com força total lá na escola Paula férias né? E a gente contou ali no, no nas primeiras aulas desse ano já com quase 100 alunos. Então, dentro do ginásio de esportes do, do da escola, lá quase 100 alunos. É claro que alguns vão vão desanimando, vão desistindo, às vezes por falta de de afinidade, com atividade e tudo mais, mas estamos com um número bem expressivo de alunos, é, principalmente crianças de, de ensino fundamental e os adolescentes também estão juntos. A nossa briga, a nossa dificuldade contra as tecnologias, né, o celular, as, os jogos eletrônicos, então a nossa nossa competição, vamos dizer assim, da capoeira com esses outros meios aí, com essas outras diversões para a criançada, é bem, bem disputada, né? é bem difícil essa, essa disputa que nós temos da capoeira, do esporte em si, né? com relação a essas, essas atividades, essas outras oportunidades que as crianças têm hoje em dia. Mas nós lá, graças a Deus, conseguimos é, atingiu um número bem expressivo de alunos e tamo, tamo, estamos em busca de melhoria e de, de aprendizado e conhecimento a cada dia com a criançada lá. Professor, o senhor falou que já está tá na casa de 100 alunos, tem despesa para ingressar, para participar? Como é que é? Então, é, o projeto lá em parceria com a direção da Escola Paula Feres a gente sabe que há dificuldades de, de, dos pais matricularem os filhos em alguma atividade é, esportiva ou cultural, musical, enfim, é, porque há um custo. Né? O nosso projeto lá, como a escola cedeu espaço, a gente não tem, não tem despesa com aluguel. É? É, os alunos não pagam mensalidade e eu também não sou remunerado. É um trabalho voluntário que me, que me dá muito prazer, é um compromisso que eu tenho... Com a escola na qual eu estudei por 13 anos, então é uma satisfação poder voltar e de alguma forma é, retribuir e colaborar com alguma coisa. Então os alunos não têm mensalidades, é, a gente não tem despesa fixa. A única despesa que a gente está correndo atrás, que a gente já fez ali uma... Uma rifa, um, uma conversa com os pais é, com o uniforme, né, para a gente poder fazer umas apresentações, todo mundo uniformizado, bonito, a logomarca da escola, para poder divulgar tanto a escola quanto o projeto e padronização, né, uma questão de organização uniforme é muito importante, assim, para essa questão de organização, padronização, é, nessa questão. Idade para ingressar no, no projeto Caipoeirano? Então, a, a gente está atendendo lá os alunos desde o primeiro aninho, né? eles vêm muito animados, eles vêm com um pouco de, de dificuldade ainda de movimentação, porque eles estão em fase de crescimento ainda, reconhecendo os movimentos corporais deles, mas a partir dos seis anos eles já estão participando. E aí até o terceirão, como eu já falei, alguns que, que saíram já da escola, retornam para ajudar, para colaborar, para... Permanecer junto com, com os alunos e junto com o projeto. Comunidade de Rio Mafrança está nos acompanhando e a região. Nós estamos falando de um projeto basicamente destinado à Escola Paula Félix na Vila Nova, mas não quer dizer que é somente para a escola. Isso, é como eu já falei, né? Os alunos que já participaram, que são meus alunos conhecidos, é, as portas da escola estão abertas, né? É, como eu sempre digo, com respeito, você consegue entrar e sair de qualquer lugar. Né? Então, você chega lá, se apresenta na escola, conversa comigo, vai ter, vai ter essa oportunidade também de participar né? é, dentro de uma, uma, uma regulamentação, vamos dizer assim, né? dentro de, de uma, dessa questão de organização, né? a gente consegue sim atender alguns alunos aí que já, já participaram, estão em outras atividades e, e se fazem presentes lá na escola também. Como é que está a programação para a apresentação da, do projeto para nossas comunidades principalmente? Isso, é, a gente estava agora com uma, com uma apresentação marcada ali na comunidade da Vila Nova, ali pra, o pessoal já conhece o projeto, mas a gente gosta de fazer lá na Vila Nova, né, para demonstrar mesmo que o projeto é da Vila Nova. E é, Teve esse tempo de chuva e a gente não conseguiu fazer ainda, é, temos uma apresentação... É, a convite do cabo Jankoski, do, do, do PROERD, né, da Polícia Militar, é, faremos uma apresentação no dia da formatura do PROERD também. E agora, é, a gente conseguindo a confecção dos uniformes, a gente vai fazer o um intercâmbio com outras escolas. Já tivemos é, nos, nos primeiros anos a Escola Santo Antônio, a Escola Cristo Rei, algumas escolas de Rio Negro. Então, a, gente, a partir desse, dessa confecção do uniforme, a gente vai fazer várias apresentações, como já foi feita aqui na própria Praça Miguel Bielec. A gente tem essa, essa proposta também de fazer aqui, e fazer um evento é, que era para ter sido feito nesses anos de pandemia, que não deu para fazer, é, previsto para outubro, esse ano para outubro. Professor Marcos, o professor Vassorim, as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e querem aí fazer uma parte participar do ano, como é que faz? Então, é, como eu falei, a, a gente pensa na. na crise que, que surgiu a partir da, dessa pandemia, né, no preço que está as coisas, a gente pensa muito nos pais, né, porque daqui a pouco o pai tirar 70, 100, às vezes tem dois filhos fazendo aula, é, né, 200 reais do orçamento para o pai acaba se tornando pesado, né. Então a gente fez lá uma rifa para os alunos, é, mas a gente tem outras necessidades aí, os instrumentos que a gente precisa comprar, a gente tem alguns, é, mas são poucos, não dá para fazer uma aula com todos os, os alunos utilizando o instrumento ao mesmo tempo. Então, a gente é, deixa aí a, a, aberto, quem quiser colaborar, quem quiser ajudar, pode me procurar nas redes sociais, aí no, no Facebook, Marcos Furtado, é, pode no Instagram também, Marcos Furtado, professor Vassourinha, e eu deixar o meu, meu telefone também, quem tiver interesse. É o 98847-6483. 98847-6483. Aí qualquer coisa que puder ajudar para a gente fazer essa confecção dos uniformes, é, temos também a ideia de fazer agasalhos, né? é, isso aí é tudo para valorizar o projeto, valorizar o aluno, a criança se sente bem, estando uniformizada, estando, divulgando o nome da escola, mostrando que ele participa de uma atividade sadia, de um, de um projeto importante para a comunidade, né? então é, fica aberto aí, quem quiser colaborar, estamos à disposição. Professor, 15 anos trabalhando pela capoeira, como é que é essa satisfação de estar colaborando no projeto do próprio da formação do cidadão? Exatamente, é o que eu sempre digo. O, o principal objetivo do nosso projeto é esse, é formar cidadãos. É, eu comecei lá em 2006 na cidade de Rio Negro. Quem me deu uma oportunidade é uma pessoa que eu tenho muita, eu sou muito grato. É a Carla Kiatkowski, né? Ela era na época é, coordenadora do Centro da Juventude, lá em Rio Negro, Centro da Juventude Henrique Vitti, e eu era estagiário de Educação Física. E ela me deu essa oportunidade de começar a trabalhar com a capoeira lá. Trabalhei por dois anos no, no bairro Alto, e, e dali não parou mais. Eu consegui é, demonstrar um pouco do que eu podia fazer pelas crianças, né, pelos alunos, e foi só melhorando. A gente conseguiu o trabalho lá no bairro Alto, depois fizemos um trabalho no... no programa PET ali no CAIC e foi evoluindo o colégio agrícola, a escola Inácio passando é, passei por muitas escolas é, e muitas oportunidades foram me dadas. Né? E isso me deixa muito grato mesmo a essas pessoas e uma, uma satisfação pessoal encontrar pessoas na rua, é, pelas quais eu sei que eu pude contribuir com alguma coisa E de alguma forma eu fui útil é, Até tem um aluno meu hoje que ele faz o trabalho dele com a capoeira Reformado é em Educação Física Ele tem um trabalho independente Ele já já pratica capoeira também há um tempo E eu tô aí nesses 15 anos, mais de 20 anos de capoeira é, entre idas e vindas, é, a gente sempre está junto, sempre está tentando aprender alguma coisa, conhecendo novas pessoas, buscando conhecimento e sempre procurando melhorar para poder ajudar os, os alunos, a comunidade em geral de alguma forma importante. Sra. Vassourinha, muito obrigado. Eu que agradeço e ficamos à disposição, quem quiser conhecer o nosso projeto pode fazer contato comigo, vai lá visitar a Escola Paula Feres. a gente vai começar a sair agora, é, com os alunos fazer apresentações, confraternização, intercâmbio com outras escolas, academias. Estamos à disposição para poder somar aí com, na, nessa questão da educação que vem passando por muitas dificuldades, né? Como eu digo, é, criminalidade, drogas é, é, e outras coisas aí que vêm assombrando a nossa nossas crianças, nossos adolescentes. A gente está aí para contribuir, para combater isso daí. Professor Vassourinho o professor Marcos e o projeto Capoeirando desde 2016, estamos em 2022, projeto vencedor. E agora até para aquecer esse frio que está em Rio Mafra, conosco nesse momento, vamos a um desempenho, uma demonstração do Benimau.